Colar e expor os argumentos Cê tá ligado, é abstrato e refletido no sentimento O bagulho é fabuloso, sim, irmão Isso daqui é, é visão, passando na persuasão Então, demorou, meu parceiro, o bagulho é louco Satisfação, cola aqui, solta pipoca. É a batalha de oito anos, há oito anos Você nem tinha pelos pubianos, é? Só... Sem esperança, vou chegando aqui como eu ver essa persuasão Que isso meu irmão, precisa de ideia na mente, na rima, motivação Então, oh, acabou meu pulmão Mas pode crer que a minha ideia tem muita concentração Tem concentração, minha ideia é violenta Não tinha pelo pubiano, tinha é, consciência E aí rapaziada, quem veio pra ver a batalha central do mês de novembro Se aconchegue para cá, chega mais, chega mais Piracicaba reúne diversas manifestações artístico-culturais, e uma delas é o rap, muito por conta da Batalha Central, uma competição de rimas que, iniciada em 2009 pelos rappers Daniel Garnet e Pequeno, saiu da periferia para chegar ao centro da cidade. O documentário Da Quebrada ao Centro, Patrimônio Imaterial da Periferia, mostra a investigação dos participantes do projeto Edu Comunicação e Memória, que buscaram saber mais sobre esse estilo e sua importância enquanto um bem cultural imaterial, que embora ainda não reconhecido como tal, possui grande importância para a disseminação da cultura no município e no mundo. primeira dupla do meu lado direito é o Gloves, e o Luan, e do meu lado esquerdo de... é 2K. E o Ruan. Já tiraram para aí para quem começa. Aqui tá meu parceiro, que é o 2K. Hoje vocês vão ser morto. Vai ser tudo gravado em 4K. Sabe por que eu faço aqui nesse? Você deu sua qualidade. No máximo é o um 44P. Sabe por que eu faço uma sessão? Se porque aqui são muitos beats de informação. Que eu falo nessa improvisação. E no beat sendo não manda rima boa. Você não. Patrimônio. Vem de pater e pater famílias quer dizer o pai eh, do que é cuidadoso com a sua família ele procura ter um patrimônio ter uma acervos materiais e espirituais para legar aos seus descendentes então patrimônio hoje quer dizer o quê? aquilo que passa de geração em geração Batalha de sangue pesada, grita o seu crânio ó. É o bicho? Cê tá ligado, mano, que a rima desacaba. Saiu lá de Rio Claro pra perder em Piracicaba. Então cê sabe que eu continuo no proceder. Esse é o gringo, o famoso do cima. Então, demorou, vou chegando aqui, bem na moral. Pra acabar com esses dois MC, oh. parece um animal. Ó, oh. ó. Oh. Oh. Tô demorou, tô demorou, vamos chegar rimando agora na situação É oito anos de central aqui é satisfação Poder colar e expor os argumentos Você tá ligado? Acho que eu ia perguntar algo relacionado a isso também Porque eu sinto isso, essa insistência E você percebe que só o tempo dirá E não nunca parar, acho que vocês nunca pararam, né? Começou e isso continuou, continuou, nunca teve uma parada, né? Começamos a pensar no que a gente poderia fazer Nessa, a gente veio com a ideia da, da, da batalha. Ele falou, onde que a gente vai fazer? Vamos fazer na praça. A praça é o zero da cidade, é o centro. E a ideia é trazer todos, todas as regiões para o centro. E não o contrário. Se vocês puderem estar no centro, estejam no centro. Façam as pessoas verem vocês o tempo todo. que eles querem que vocês estejam para cá só. Eles acham que o lugar de vocês é aqui apenas. E não, a cidade é nossa, vocês têm o direito de estarem onde vocês quiserem estar. Certo? E aí a gente falou, meu, vamos fazer no centro e a nossa proposta é que os MCs venham da, da, dos bairros pra cá. Mas é LCD, mas você não é smart, bagulho é muito louco, na moral, vai perder a batalha, é tipo realidade virtual. Bagulho é muito louco, mano aqui, cê não aguenta, não te lá, chama mano até em 360. Bagulho é muito louco, cê não aguenta, é tipo em 360, em 360, né? É, é. cê tá empurrado, eu chego aqui, tá ligado, moleque muito mais bolado, mas assim ó, essa aqui é assim moleque hoje você se mais assim, ó. Eu conteúdo. E aí o negócio é tão preocupante, porque os MCs que deveriam pensar como a gente pensava, eles pensaram completamente oposto. Ah, por que, que não faz a quebrada? Tá errado. Por que, que a gente não vai pra lá? que a gente não mostra, que a gente sabe fazer aqui e faz as pessoas entenderem que o que a gente faz é uma parada bem feita e que tem respeito e que a gente produz algo e que a gente não, não é que o noticiário de, se for ver até hoje no, no, na internet a, a intenção dos noticiários da cidade é sempre mostrar que os bairros as quebradas de Piracicaba são violentos e não é assim, você não sabe que na rua essa gente não tiro toda hora você não, não, não vai dormir toda hora, tá saindo uma, uma vez ou outra vai acontecer em qualquer lugar. Daí a nossa intenção era exatamente essa de tipo mostrar para as pessoas pô a criatividade que se tem numa batalha, como a gente produz, como a gente realiza coisas e que eles tirassem um pouco desse preconceito do, do movimento do hip hop como todos. Porque eu, querendo ou não quando você fala de hip hop você automaticamente se remete à periferia e aí as pessoas só querem pensar na, na, nisso que eu estou falando. Na criação do rap, é, ou, ou do freestyle, é, fazer movimentação com o corpo ajuda bastante. E como é que vocês fazem é, para, vamos dizer assim, vocês estão criando o rap? A batida vocês pegam ela feita ou vocês criam ela na voz? Ou já criam ela antes e faz ela em si? Ah, é isso. tá é, sobre a movimentação. Eu acho que o, o corpo ele fala, é, eu acredito cegamente nisso. Assim, é, se eu fosse cego, meu corpo falaria o tempo todo, se eu fosse surdo, meu corpo falaria, se eu fosse mudo, meu corpo falaria. Então, o corpo ele sempre vai transmitir uma mensagem, independente de qualquer coisa na música mais ainda, na música principalmente, na dança, a dança tem essa importância de demonstrar sem fala aquilo que o sentimento da pessoa através do movimento do corpo. No rap, especialmente falando, é muito comum as pessoas entrarem na onda de tipo, ah o cara ver um MC, de, de, de aí MC <risos> é, é muito comum porque é, vem de uma de uma história que no, no princípio do rap usava-se muito esse recurso dos movimentos, né? É, as músicas tinham hey Oh e todo mundo balançava o braço e era outro segmento que tinha, né? Que era fazer o público participar com, com o cara que estava animando a festa ali. É, e aí foi tomando forma, tomando forma, tomando forma e cada um foi desenvolvendo a sua expressão corporal. A expressão corporal tem sim importância. Você saber como se colocar quando você fala é muito importante. Não importa se você está sentado, se você está deitado, se você está em pé, mas a, a forma como você se comporta, você se porta e no momento que você está falando é. Muito importante. Gargotilhas, presilhas, corrente não são bijoterias. Desiste no porão negreiro, o sol não brilha. Evite olhar pra trás, no mar não ficam trilhas. É triste ser separado da sua família. progredir a viagem, direção à ilha, decidica, la seu... E sobre fazer o rap e a batida. É. Então é, puxando gancho nessa né, coisa que o corpo fala. Muitos estudos não separam mais corpo de mente. Então, uma parte da nossa mente que faz parte do nosso corpo também fala, né? Fala no sonho, fala no quando você está fazendo uma rima de improviso e sai uma coisa assim, espontânea. No rap, assim, eu vejo que muitos escrevem de diversas maneiras. Assim. Tem gente que gosta de primeiro é, escrever a letra, né? depois achar a batida. Tem uns que acham a batida, sente a música e começa a escrever. Tem quem roteiriza a música para depois escrever. Às vezes a gente quer ser original, no sentido assim, a base tem que ser feita para gente, a letra, a produção, e às vezes bate uma louca, baixa a base, nem sabe de onde veio, já escreve, já lançou e já morreu a ideia, já abriu é. vaga para a próxima ideia. Exato. É muito variável. É utopia encomendada para gerar frustração. Sem grana para semente, nem terra para plantação. Sem volta para terra natal, sem embarcação. Agora são pretos buscando libertação. Demonizaram as crenças, padronizaram cultura, inventaram doenças, democratizaram a escravatura. Restaram escombros dos antigos quilombos. Afastaram os troncos, cicatrizaram os lombos, tiraram preso dos ombros. Venceram a chacota, o chicote não chacoalha mais, nem instala nas costas. Dinga pastinha e e eu fiquei apaixonado pelo potencial é, que o rap tem de você fazer as coisas acontecerem que não, não, não são previstas pra você. Ninguém chega e fala pra você: Ó, é, não é igual você fazer vestibular, né? Mas ele também não é o contrário do vestibular. Assim, eu vejo às vezes a galera parando de estudar pra fazer rap. Tipo, você não precisa escrever 8, 16 horas por dia. vocês fazerem, você que tá daqui, né, como que, né, você, você sente é uma música conhecidíssima é. no Brasil inteiro, né? Sim. O Cláudio me ligou, né, e falou, ó, oh, a música tá fazendo aniversário, e nós resolvemos chamar um artista de cada segmento para fazer uma releitura. Aí no começo, eu falei, não fiquei tão empolgado no começo, tá ideia Aí eu fui entrando no clima, assim. Vamos pegar uma batida e fazer e tal Bom, já que é para fazer, então vamos usar tudo o que a gente tem que melhor né? Aí acionamos os amigos que a gente fez essa caminhada de música é... E daí tentando ser criativos além, para além da letra né A questão das misturas, do, do beatbox com, é, com violão, com as parcerias e conforme o processo foi rolando, eu pensei a gente já devia ter feito isso antes. Aqui é muito bom. Então foi um convite assim é, inusitado, diferente, foi um desafio. Acho que no geral assim a, a nossa criatividade tem muito a ver com coisas com um olhar que sei lá que a gente acabou aprendendo a ver coisas é, fora do radar mesmo. O que tem mais espaço, o ódio, o rancor, ou o que tá mais escasso A água ou o amor, economize no primeiro, esbanje no segundo Como, não sei, talvez tomando banho juntos Ecológico, direto ao um ponto, mas sem insulto Lógico, ela me chamou de tonto, ficou sem assunto Cheia de amor, mas finge que não Quem entende como fazer racionamento Eu sempre gostei de cururus assim, por causa do meu pai Eu gostava muito, né? É até pela memória afetiva, meu pai ouvia muito e eu não tenho mais meu pai, então aquilo de uma certa forma trazia, um, um, me reconfortava de alguma forma. E quando ele falou da música, é, tanto que o verso que eu escrevi é todo voltado para essa saudade que eu tenho do meu pai. Daí eu fui lá, gravei a poesia mesmo e fiquei decorando a poesia e depois eu consegui ritmar ela e colocar dentro do, da releitura da Rio de Lágrimas. E alguém chora no canto da cidade nesse instante Meu canto consola alguém qualquer canto distante Cada lágrima que rola faz outra nascente importante Da saudade que deságua e transborda em um novo semblante Outra parte se partiu, foi Além do rio, foi sem tempo de se despedir Saiu daqui, sorriu e sumiu Das noites de chuva, sempre volta com a lembrança E traz a revolta a minha porta em forma de esperança que... Quando eu ouvi Tomando Forma, eu... Eu fiquei, eu, eu confesso que eu fiquei mais, mais emocionado do que, com, do que no, quando eu tinha recebido o convite, assim. E jorrarão rios de lágrimas desaguando no mar da saudade, formarão nuvens de lástimas no coração de quem ama de verdade, e o som dos trovões farão o um anúncio de uma nova tempestade. Alguns podem pensar que a cultura deve ser elitista, só para um grupo. E a Constituição foi muito clara. Ela afirma que todos têm direitos culturais e todos têm direito de acesso à cultura. A cidade sempre teve bastante representante que falasse sobre a realidade né? daquele momento, daquele tempo. É... Atualmente nós temos vários que estão levando isso adiante, estão transcendendo é só a parada de falar o. A parada limitada do, do espaço, né? É, tá levando a parada para o âmbito nacional e tal. Mas são pessoas daqui. Né? E que, graças ao rap, estão tendo voz e mostrando isso para outros lugares. E mostrando a força cultural do rap aqui. Então, é, eu acredito muito que é um patrimônio material. Eu não espero muito que seja um, uma coisa. É, que o Governo reconheça, entendeu? É, não vou se reconhecer, lindo. Se não reconhecer, a gente vai continuar produzindo e vão continuar surgindo pessoas fazendo, realizando. Sempre mantendo o um foco na resistência para que as coisas não se percam, não deixem de ser nossas. Eu acredito também nisso. Eu, é, acredito no Hip Hop como um, um patrimônio imaterial da humanidade que só nasceu naquele espaço físico do dos Estados Unidos, mas eu acho que ele é uma, um resultado de uma, de, um, de uma ação histórica que influenciou o mundo, né? a questão da, da diáspora, da escravatura, e acho que o hip hop está é, intrinsecamente ligado à natureza humana, de expressar pelo corpo, pela voz, é, pelo som, pelo desenho. É, o senso coletivo de, de transformação Então eu acho que ele, ele, ele se tornou uma representação Vamos dizer, é, cultural, de algo tão natural Que acho que é por isso que ele não morre E está em todos os lugares do mundo assim. Onde eu moro Só existe humana nascente a nascente dos meus olhos já formou água corrente pertinho da minha. Piracicaba ela é banhada por tradições, né? Sejam é, imateriais ou não. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então o Piracicabano como um todo, não só o da região central, mas a margem da margem da cidade de Piracicaba, a margem da margem do rio de Piracicaba, existem Piracicabanos que ainda não conhecem esse patrimônio. E isso precisa ser acessado por todos. O canto da cidade nesse instante, meu canto consola alguém qualquer canto distante. Cada lágrima que rola faz outra nascente importante. Da saudade que deságua e transborda em um novo semblante, outra parte se partiu, foi... Além do rio foi sem tempo de se despedir Saiu daqui, sorriu e sumiu Das noites de chuva sempre volta com a lembrança E traz a revolta à minha porta em forma de esperança Será que será o novo? Alguém que quero ver de novo? Ou será só a emoção que vem me deixar esperançoso? São lágrimas que encherão e farão vazão na recordação Se vou sofrer ou não só sei que meu peito será o porto da solidão E jorrarão rios de lágrimas desaguando no mar da saudade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 Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore, pela dor de uma saudade. Quero ver quem que não chora, quando amar de verdade. E como foi esse encontro de vocês? Como que foi isso? Então, tava um dia no, no Tinder, tô brincando. Esse rap é pra branco, pra treto, pra pago. Eu não sou Leandro, mas eu tô com o Leonardo E fazer isso aqui é o que eu desejo, almeja uma dupla Não tô falando de sertanejo, nem do João do Sulpa Essa é minha culpa, vim com meus parceiros, falar da nossa cultura que é de rua também, tá na galeria, na galeria, batalha central meio da periferia. Eu gostei do seu beatbox, não lembra um hip hop, mas tô fazendo igual o hip hop, surpreendendo e esse é o embate. Não é artificial igual o sangue de chocolate. Quem entende de cinema entende. Fazendo rap que vem da mente, de bola semente, Que é plantada, essa é rima improvisada. Agora é sua hora, então solta sua rajada. E fico nervoso. Manda uma rima, isso é montabuloso. Um, um Olha só, segue no estalo. Eu vou mandando um improvisado? Sim, nesse jeito na batida. Desse jeito que eu mando a minha rima. Eu sei que falei rima três vezes, mas eu falei de novo agora, são quatro vezes. <risos> é meu que favorável. Mas você tá ligado que você tá mais favorável que o meu lado? Olha só, eu sei que eu buguei, mas não dá nada, eu não parei, eu continuei, sim, nesse beat pesado, eu vou mandando o improvisar. Ai, <risos>